Robson Dias Eu era motorista de táxi Por conta da pandemia eu fiquei desempregado Com a graça do nosso Senhor Jesus Tive a oportunidade de aprender o drywall com o pastor Adalberto Larroque e Passando aqui para agradecer o pastor Adalberto Larroque E falar que com a graça de Deus a minha vida está mudando Olha só o, o forro que eu acabei de fazer com amigo e estou aqui passando uma massa no forro. E estou aqui passando uma massa no forro aqui para ajudar ele. E é isso aí, galera. Loucos por drywall. Obrigado, pastor Adalberto Larroque.